Nesse vídeo, vamos cobrir as regras de dedução natural para a implicação. De fato, para a implicação da lógica proposicional intuicionista. Mais tarde veremos que estas regras são corretas, mas não chegam a ser completas para a implicação clássica. As perguntas, como sempre, para que possamos atribuir significado via dedutiva para a implicação, são as seguintes. Dada uma seção da forma se A então B, como podemos usá-la? E de que forma podemos concluir uma sessão com esta forma? Se A então B. No que diz respeito ao uso da sessão implicativa, temos a regra de eliminação. Segundo essa regra, se juntamos um contexto que nos dá razão suficiente para contar com Φ implica Ψ com um outro contexto que nos dá razão suficiente para contar com Φ, o antecedente dessa implicação, então Juntos, os dois contextos me garantem que eu posso contar com o consequente dessa implicação. Essa regra de eliminação da implicação também é conhecida como modus ponens. Lida de cima para baixo, a regra de modus ponens é inteiramente determinística. A implicação e o seu antecedente me permitem estabelecer o seu consequente. De baixo para cima, as coisas não são assim tão simples. Se eu tenho uma fórmula Ψ que foi estabelecida por modus pôneis, eu sei que a implicação continha Ψ no seu consequente, mas eu não tenho como ter realmente certeza de qual seria o antecedente que foi eliminado. Em complemento à regra anterior, a regra de introdução da implicação é um pouco diferente. Dessa vez, se começamos de um contexto contendo a fórmula Φ, contexto esse que assegura que podemos contar com a fórmula psi, a regra de introdução diz que esse antecedente pagou o bilhete e tem o direito de cruzar a catraca e fica registrado que esse bilhete está pago. A fórmula implicativa, phi implica psi, de certa forma, internaliza na linguagem objeto, o mesmo papel, e de fato, a fórmula Φ que fazia parte antes do contexto de entrada dessa regra, deixou de fazer parte. O contexto γ sozinho agora já seria capaz de assegurar que temos Φ implica Ψ. Essa regra é, obviamente, determinística nos dois sentidos. Vejamos agora como ficam essas regras na sua formulação, na notação, de árvores com nós rotulados por fórmulas. Nessa notação usual de dedução natural, a regra de eliminação da implicação recebe uma derivação que termina com a implicação Φ, implica Ψ, uma outra derivação que termina com a raiz Φ e nos permite concluir uma terceira fórmula, a fórmula Ψ que, de fato, já era o consequente da implicação. Duas árvores de entrada produzem uma terceira árvore. É claro que aí é preciso tomar cuidado com o conflito de marcas, que pode acontecer quando eu combino essas duas árvores. A árvore de entrada agora tem, eventualmente, entre suas folhas, algumas ocorrências da fórmula Φ. E, na sua raiz, a fórmula Ψ, que foi derivada a partir das folhas da árvore original. Na nova árvore, produzida após a aplicação da introdução da implicação, a nova raiz tem a forma Φ implica Ψ, e desta vez, muita atenção, ocorrências da fórmula Φ nas folhas podem ser descartadas. Representamos isso assim, colocando uma barrinha horizontal em cima dessa folha. O descarte de hipóteses reflete esta fórmula do contexto que desapareceu. Atenção, atenção! Como eu disse, o descarte é opcional. Repetindo, da árvore com folhas que eventualmente contém a fórmula Φ e termina na raiz Ψ, a regra da introdução da implicação nos permite a extensão para uma árvore cuja raiz agora é Φ implica Ψ e cujas folhas já não precisam conter a fórmula Φ. A fórmula Φ com a marca M pode ser descartada. Você já sabia disso, mas não custe insistir que a implicação... A A implica B, lida como se A então B... Não implica causalidade. Na lógica, a frase se A, então B, não pressupõe que A é causa e que B é efeito. Vamos trabalhar aqui alguns exemplos em que a implicação aparece na linguagem natural. Precisamos, antes de mais nada, ser capaz de reconhecê-la antes de usá-la, antes de buscá-la. Essa sentença, um quadrado perfeito x, pode ser escrito como o somatório de x números ímpares, é obviamente verdadeira. Mas, independente dela ser verdadeira, precisamos reconhecê-la como uma sentença que envolve um se, então. Se x é divisível por 6, então x é divisível por y. Essa sentença é verdadeira se Y representar os números 2 ou 3 na aritmética. Mas, independente de ser ou não verdadeira, a sentença tem a forma. Se algo, então um outro algo. A mãe sai de casa e diz ao filho, você se comporte. Se fizer algo errado, quando eu voltar, vai levar um safanão. Então, o filho se comporta. A mãe retorna e lhe dá logo um safanão. O que aconteceu de errado aí? Dica, isso tem a ver com a diferença entre a implicação e a bi-implicação. A mãe não disse que a criança levaria um safanão se e somente se ela não se comportasse. Reflita sobre isso. O ditado popular já diz, quem sai na chuva é para se molhar. Verdadeiro ou falso, esta versão do ditado popular encobre uma implicação. Se você sair na chuva, então você vai se molhar. Melhor traduzindo, aguente as consequências das suas ações. Finalmente. Reflita sobre essas duas sentenças e note. Elas dizem exatamente a mesma coisa. Elas dizem que esta parte da sentença implica esta parte da sentença. Não há relação de causalidade aí, mas temos duas versões do mesmo fato. Em um caso, não podemos ter isto sem também ter aquilo. No outro, isto... É suficiente para garantir aquilo. Reflita. Estas sentenças, B se A, se A, então B, e A somente se B, todas traduzem a mesma expressão, A implica B. A implicação tem sempre o valor de somente se. Si. É claro que exemplos de implicação abundam na literatura e os encontramos tanto em argumentos plenamente convincentes quanto em argumentos... Reflita, por exemplo, sobre a frase Se você não vota, não pode reclamar dos políticos. Vamos fazer aqui algumas ilustrações das regras da implicação no jogo da dedução natural. Usaremos árvores com nós rotulados por fórmulas, como é usual. Considere o seguinte sequente. Construiremos agora uma derivação para esse sequente. Na raiz, o sucedente. Está claro que podemos aplicar aí a regra da introdução da implicação. Nesta regra, o consequente da implicação ocupa o espaço acima da barra horizontal e ganhamos uma hipótese adicional, chamá-la aí hipótese 1, que é o antecedente dessa implicação. Posso repetir isso agora e introduzir essa nova implicação mais uma vez tendo como novo objetivo o seu consequente e ganhando uma nova hipótese, o antecedente dessa implicação. De onde pode ter vindo agora essa fórmula gama? Olha, recorde que temos uma premissa, chamemos-la zero. Esta fórmula gama, portanto, poderia ter sido consequência de uma implicação interna daquela premissa, a saber... Beta implica gama, juntamente com beta que eu ainda não tenho, me permitiria, por eliminação da implicação, concluir gama. Mas espere, quem disse que eu não tenho esse beta? Eu ganhei esse beta no primeiro passo da construção. Ele se chama 1. E aquele passo, justamente aquele passo, me permite que a fórmula marcada com esse 1 seja descartada. Falta apenas assim justificar de onde vem essa implicação da esquerda. E agora está fácil, porque a minha premissa, alfa implica beta implica gama, juntamente com um alfa hipotético, me permitiria extrair esta fórmula, beta implica gama. E esse alfa não é tão hipotético assim. Observe que quando eu fiz a introdução da implicação como segunda regra de baixo para cima, eu justamente ganhei uma fórmula 2, e nesta árvore poderá ser descartada. Observe que se eu parar essa derivação um pouco antes, de cima para baixo, eu não tenho todos esses descartes. Se eu não fizer esse último passo, por exemplo, eu não tenho nenhum direito de descartar esse beta daqui. E, neste caso, essa derivação não seria uma testemunha deste sequente. Ela testemunharia, sim, outro sequente. Você consegue ver qual? Dica. As folhas abertas agora são essas. A raiz é esta. Vamos fazer um outro exemplo. Dessa vez, uma fórmula que, de fato, é um teorema. Ou seja, um sequente que não tem nenhuma fórmula do lado esquerdo e que nós vamos demonstrar que pode ser derivado. Eu sei que a derivação parece um pouco mágica. Veja só, na raiz, está o meu α, implica β, implica alfa. Em seguida, eu uso a regra da introdução da implicação, o que significa que agora o meu objetivo é derivar beta implica em alfa. E que eu ganhei uma hipótese. Eu não tinha nenhuma, mas ganhei uma hipótese, alfa, o antecedente da implicação. Mais uma vez, eu posso introduzir esta nova implicação e ganhar uma nova hipótese, beta, e um novo subobjetivo, alfa. Mas espere, esse alfa pode ser marcado com 1 e, graças a esta introdução da implicação feita logo no início, este alfa pode ser descartado. Acabou. Eu tenho aqui a minha derivação do teorema. Observe que, de fato, não há nenhuma folha aberta, nenhuma hipótese, nada do lado esquerdo. E, na raiz, está a fórmula que eu queria demonstrar como teorema. Você tem todo o direito de me olhar aí com canto de olho desconfiado e perguntar, espera, mas o que você fez com o Beta? Nada, coloquei no bolso. Eu tinha duas hipóteses para usar e só precisei de uma delas, está aqui. Ninguém pode ser obrigado a gastar todo o dinheiro que tem no bolso em cada compra que faz. Recordando, o descarte é opcional. Eu vou ilustrar agora uma coisa que talvez seja ainda mais surpreendente. O teorema alfa implica alfa. A demonstração é simplíssima. Eu quero derivar alfa implica alfa, introduzo a implicação, tenho como novo subobjetivo este alfa e ganhei como hipótese para poder usar este alfa. Mas espera, alfa é alfa, não faz diferença nenhuma. Se eu marcar agora esta fórmula alfa com 1, um, esta regra me permite descartar esta fórmula. E, portanto, tenho aqui uma derivação simplíssima de alfa implica alfa sem nenhuma folha aberta. Eu lhe disse que era mágico? Bom, o que eu fiz aqui é uma espécie de mágica. Eu explorei a regra de introdução da implicação de maneira inteligente, fazendo com que a fórmula Φ e a fórmula Ψ fossem a mesma fórmula. Afinal, Φ implica Φ, tem Ψ como Φ. Esse é um caso degenerado em que a fórmula ser descartada coincide com a fórmula no fim da derivação. Outro exemplo interessante, a chamada regra de contração. α implica β no antecedente e alfa implica. Alfa implica beta no sucedente do meu sequente. Que cara teria uma derivação para este sequente? Pense um pouquinho. Isso já foi resolvido. De fato, este teorema tem isto quase como caso particular. Pense que α implica em beta cumpre a função do α e que α cumpre a função do beta. Eu tenho certeza que você vai conseguir preencher essas lacunas. A contração, contração mesmo é a recíproca. Alfa implica α implica beta. Símbolo de sequente, α implica em beta. O que ela tem de surpreendente? Veja só. Observe que, nesta derivação, a fórmula alfa precisa ser usada duas vezes e ela é obtida através da regra da introdução da implicação. Ela foi ganha ao longo da produção da derivação. Ela não estava aqui no início do lado esquerdo do sequente. Se eu não tivesse sido inteligente o suficiente para marcar esses dois alfas com exatamente a mesma marca eu não teria descartado ambos. Eu teria, portanto, uma derivação em que alfa implica alfa implica beta precisa de algo mais para me permitir concluir alfa implica em beta. O motivo pelo qual isso é chamado de contração é porque esses dois alfas são tratados aqui como se fossem o mesmo. Se eles não fossem o mesmo, eu não poderia descartar ambos ao mesmo tempo. Eu vou escrever aqui um último exemplo em que necessariamente um descarte duplo também terá que acontecer. Veja só. Gesticulando, ao introduzir essa implicação, eu ganho a hipótese gama, que pode ser usada duas vezes na eliminação das implicações das premissas para obter o alfa e o beta que eu preciso para a conjunção.